Vamos lá. A ideia e o ideal do pensamento associativo. Pensar evolui. Pensar expressa. Ser conclui. Sentir faz com que a emoção se manifeste, a prática de resolver qualquer conflito, parte a virtude de todas as habilidades do aparelho psíquico, sejam elas liberdade, igualdade, fraternidade, ou qualquer outra habilidade e os seres humanos enquanto sociedade em plena honestidade construíram através da sua evolução e da sua construção como espécime naturalmente a ética traz como resultado a plenitude naturalmente a ética traz como resultado o ideal da verdade que é o um norte que nos norteia em praticidade e nos aconselha sempre em um melhor caminho como uma jornada aonde nós temos vários caminhos e essas virtudes nos levam a esses ideais e de maneira associativa usamos instintivamente a estrutura psíquica Traçando objetivos de maneira compatível à nossa expressão, ao nosso grau de consciência. Diante desta evidência, em um caminho lógico e racional, temos um ideal de justiça, de plenitude e harmonia. Aonde todos nós buscamos esse ideal, aonde todos nós nos dedicamos a essa extensão de expressão divina, aonde a divisão da unidade em onipotência, onisciência e onipresença se expressa pelo conjunto de ideias que constitui a nossa linguagem sem a necessidade de verificação ou validação, pois a perspectiva que traz como foco ou objetivo é sempre una, com leis claras que nos associam a uma, ao resultado comum, onde todos já são comprometidos e simplesmente existem e coexistem, criam e cocriam, onde todos querem chegar a esses ideais. E como é um ideal em um mundo das ideias, este ideal está lá, está disponível. E assim, nós temos um ideal, ou uma ideia atemporal, arquetipal, e não um ídolo ou um, um herói. Nós não precisamos de um exemplo moral para nos expressarmos em ética pura, em uma temática pura, sempre proporcional às nossas capacidades, sempre proporcional as nossas expressões, onde o ideal é atemporal e as virtudes nos conduzem em conformidade com nossas habilidades psíquicas, e dessa forma temos um comportamento ideal com foco na ética e não um exemplo moral com foco em ídolos, ou padrões comparativos entre eu e o outro, pois todo padrão comparativo dissociativo não está dentro do conjunto de ideias e ideais de um pensamento associativo. Com essas expressões, nós temos um sentido abstrato, que é sempre relativo à interpretação de cada indivíduo. Independente da história, independente das características, independente da ideia ou ilusão arquetipal que simplifica, minimiza ou maximiza qualquer um, independente das ideias, nós temos uma fonte de percepção que sempre nos une através da lógica e da razão. Nós temos uma ideia atemporal de bem-estar que nos conduzem em plenitude e conforto, sem qualquer tipo de estereótipo, imitação, sem qualquer tipo de ídolo que nos molda ou nos dissocia de interpretações únicas para nos associar a uma interpretação comum que limita a expressão de qualquer ideia ou inovação. Com isso, temos uma virtude que nos transcende sem qualquer tipo de dogma, sem qualquer tipo de hábito, não útil. E a utilidade da resolução das ideias é sempre a expressão de ideais comuns. A paz, a justiça, a tranquilidade, o acolhimento são virtudes e caminhos para o ideal comum como expressão humana como fonte da ética, como fonte da naturalidade, como fonte da imaginação e fonte de todas as propriedades que condicionam o amor próprio. Com isso eu finalizo a parte 2, das ideias e ideais de pensamentos associativos.